Olá, aqui é o Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo de psicologia. Eu estou aqui na Praia del Carmen, dando uma corridinha na praia. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para toda a sua vida, que é sobre saúde. Muitas das pessoas, às vezes, não cuidam bem da saúde, às vezes não se alimentam bem, não fazem exercícios físicos. Só que, uma hora ou outra, a gente acaba pagando o preço por mais escolhas. E, para que você possa entender... Como essas escolhas, às vezes, trazem consequências muito ruins, eu quero contar a história de um dia que eu tive que ajudar um amigo numa emergência de um hospital. Bom, fui para um, para um hospital no Rio de Janeiro, um hospital é, particular, bem conhecido, e, estando na emergência, uma das pacientes estava num estado muito, muito grave. Muito grave mesmo. É... Só que o tempo de permanência dela, o tempo de permanência dela lá no, no hospital, já estava encerrando pelo plano, pelo plano de saúde. Só que ela estava realmente sem condições nenhuma de poder sair do hospital. E foi aí que o desespero começou. Foi aí que a filha começou a chorar, as pessoas, os médicos, as outras pessoas queriam remover essa paciente de lá da emergência, simplesmente porque o plano já não cobria mais o tempo de permanência dela ali. E uh, o que gerou mais indignação foi que ela pagava o plano dela normalmente e aí eu quero colocar esse ponto para você, né? Independente de se você tem plano de saúde ou não, independente se você paga o seu plano ou não, que esses são tipos de coisas que acontecem na vida, é, que a gente infelizmente não pode contar com com é, com a boa vontade de algumas empresas para que a nossa saúde fique bem. Então, o que que eu recomendo para você, que você possa trabalhar com a sua saúde preventiva, que você possa se alimentar melhor, que você possa fazer exercícios físicos, que você possa cuidar melhor da sua saúde para que você possa viver mais e mais e para que você não fique dependente de um sistema de plano de saúde. porque é meio que de uma certa forma é um ciclo, né? As pessoas se alimentam mal com empresas que oferecem alimentos maus, alimentos ruins, aí depois a gente começa a ficar doente, e depois a gente, enfim, acaba dependendo de uma série de, de, de coisas que a gente não, não precisaria depender tão rápido. Né? É, lógico que ninguém é mortal e que todos nós vamos morrer, mas se você puder adiar o máximo possível ou se cuidar o máximo possível para não passar por exatamente esse tipo de situação que aconteceu com essa família, uh, acaba sendo muito melhor do que você ter esse tipo de dor de cabeça, né? Ela é acho que ela conseguiu resolver a situação, ela conseguiu, uh, conseguiu fazer com que a mãe dela continuasse lá na emergência, até se recuperar, só que realmente foi um processo humilhante, não né? tenho até certeza que ela deve ter até movido um processo depois disso, mas eu tenho certeza absoluta que... É, a sensação de, de revolta que ficou foi inesquecível, foi algo que é, eu não desejaria para ninguém, é algo realmente muito doloroso de se ver. Então, é, cuide melhor da sua saúde, cuide melhor da sua alimentação, não se garanta apenas, não pense apenas assim, ah, eu tenho um plano de saúde, eu estou realmente garantido, eu vou ter suporte, vou ter ah, vou ter realmente um tipo de acompanhamento de qualidade. Não se garanta apenas nisso, confie realmente ah, em tratar o seu corpo bem, Confie realmente é, em, na saúde preventiva, que é de fato a, a melhor opção que você pode ter na sua vida para evitar qualquer tipo de problema. Então, uh, seja preventivo beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!